Quer ajuda na wave mid Vou tentar dar aquele gank top, hein, mano Só pra dar um dano nele <coughs> Nossa, ele fez Foi morrer, mano Que cara Meu amigo Eu preciso roubar alguns minas desse mano aqui, velho Precisava, velho. Precisava desse gold My bad qualquer coisa, velho Falar my bad qualquer coisa aqui pra ele Tive o recall perfeito, mano Graças a esses minions que eu roubei Mas eu fiquei com 50 de brinde, né O cara nem reclamou Então eu acho que tá tudo bem Mano, o, cara, ah, é querendo que pagar, cala, o cara querendo pagar de safado, galera. O cara querendo pagar de safado pra não nós, Não precisa que... falar, não. Não precisa, não, né, mano. Mas, ah. pô, nós achou, pai? Eu vou flashar, hein, mano. dá galera! Chama na Bubuzinho! Caramba, mano. Chama, galera. Dá um salve <risos> na galera aí. Fala pra minha mãe dar um salve na galera. Ela nunca dá? Chega aí, dá só um alô aí. Só aparece aqui, ó. Você Salada vai ser de fruta? Aí, ó. Você tem que abaixar um pouquinho aí. Boa, galera. Bom dia, tudo bem? É o Cezão Borracha? Lembre-se. <risos> Vocês nasceram para vencer, <risos> fazer a diferença e aí, ser a diferença. É, é isso, aí Tá maluco aí, ó? É isso? Deve vocês escutarem o que ele fala, mano? Deixa que eu me entendo por gente, meu pai fala essa, mano. Deixa que eu me entendo por gente, hein? Kenzie, foi pedido em namoro, mas não sei se aceito porque tá voltando às festas. Dicas por Prime? Porra, mano, o que, que você quer com as festinhas, mano? É sério isso, velho? O cara mandou na moral, velho. Você tem, tem uns 17 anos, não é, paizão? É, já tem uns eu tenho anos, 16 mano. anos, começou a beijar na boca. Tá ligado, velho? Ah, tá bom, né? Deixa ah, eu aprender. Cada um, é, deixa aprender, mano. Você vai ver como é que é as paradas aí, velho. Ó, ah, tá safe. E já adianta pro você, mano. Amigo de rolê não, é amigo. Já adianta pra você aí também, ó. Pra você descobrindo aí mais pra frente. Mano, não é possível que esse TK mata nós dois, mano. Que porra é essa, aí? <risos> Opa, cheguei, hein? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Thiago um nice. Valeu, Thiago, obrigadão pelo subzão de presente com a gente no canal aí, meu príncipe. Soga dessa bomba, filho. Mas os que você posta tal Obrigado, obrigado. Mas eu eu tô véio. tentar postar mais vezes pra vocês lá no Insta, mano. Mano, nós luta isso, velho. Basta acreditar, velho. Basta acreditar, mano. Nós luta isso, mano. Só que o cara tá focando o tanque, porra. Caralho, ele tá focando a réu, mano. Pô, nós ganhava isso, velho. Nós ganhava isso, pô. Era só não focar a réu, velho. Nós ganhava essa luta aqui, mano. Achei que consegui estourar a marca da, da Fiora aí. Nós ia curar pra porra, tá ligado? Tô chegando, hein, mano. Bora, Yumi. Rebenta. Yumi rainha, o resto nadinha. Entra em mim, Yumi. Pelo amor de Deus, minha anja. Ai, merda. Pô, tinha que conseguir matar essa Hel também. Esse jogo aqui eu vou ter que fazer um V9, então eu preciso ficar forte. <risos> Vem peitar eu, seus folgados. Tem uma Yumezinha dentro de mim, fi. Vem peitar eu. Caralho, a Mumu Yumi, galera. Não vai ficar imortal esse jogo, tá? Nossa, o que, que o rapaz ali tá fazendo? Mano, eu tô sem mana. Rapaz, acho que esse aí não... Acho que Irelia não é o forte da casa do guerreiro Ali não, hein, mano Mas eu só vi a cabecinha, velho É nóis, De volta com uma rosinha do lindo do Marquinhos Tudo de bom para guerreiro Valeu, fio Falou que eu já agradeço Porra, errei uma bilunga Que não podia ter errado, hein, mano Joguei mal, galera ó, Se esses caras mataram, eu tô feliz Só que agora nós temos que pegar o dragão Pra valer, ó E o Graves tá lá naquele dragão O Graves é safado Olha! Ixi, empolgou até demais Entra no Varus O Tizinha do Varus Rapaz, esse jogo vai ser difícil, hein, galera Vai ser muito difícil, mano Olha o Tab aí, galera Em quem que nós podemos confiar, mano? Nayumi no José E a Fiora, talvez A Irelia tá fraca ali no frag Mas ela tem bastante farm, mano Então dá pra falar que ele tá forte aí Vambora, eu preciso fechar esse item, mano Com esse item eu acho que eu consigo fazer um V9 Deixa eu até roubar esse aqui, ó nossa, fodeu, velho. Acho que eles podem startar Baron, hein, mano. Um se eles roubaram eles agora é deles, galera. Bota fé, mano. Trolei bastante, hein, mano. Ainda mais se o Varus morrer, ó. Eles estão lá no Barão. Não, ainda não. A Kai se apareceu o mid. Tá, não foi Barão, Graças a Deus aí, bora. Ó, tanto que essa partida tá criminosa, mano, a galera deixou Ó, oh, Flashei aqui agora, paizão Flashei aqui agora, ó Olha lá o flashzinho pro Prime do Galo Fica à vontade pra lançar a braba aí, ó Acho que esse tombaron, então minha não Mas isso, vai fazer, foda-se Galera, esse aqui é o barão mais 50-50, mano Manda uma rosinha no chat aí com boas energias Papo reto, mano Manda uma rosinha aí, galera Esse é o barão mais 50-50 Não, velho, não sai do pit não, mano O que esse cara tá arrumando, galera? Pegou. Nossa, o Graves tava na base, mano. Por isso que deu pra pegar. O Graves deu recal, mano. Humilde. Obrigadão. Talarico Fiel, mano. Valeu, Talarico Fiel. Obrigadão pelo seu sub com a gente aí, filhão. Talarico Fiel é foda. Ah, eu errei essa bilunga? Que isso, os caras tá correndo muito, velho. Acho que foi flash isso, hein, mano. Nossa, eu vou morrer aqui, galera. Trolei, mano. Não vi que tava os 5 dele e meu time faltou o um bonde. Ó, oh, se matar esse aqui tem jogo. Se matar esse cara, tem jogo. Tem nada, mano. Pô, perdão. Tá, pelo menos foi um por dois, mano. Torcer pro José sair vivo e o Yumi tancou, beleza. Achei que dele, José. Vou dar IK nesse cara, tá ligado. Se der. Nossa que que senhora! Que tô que tomando que muito, tá dano. muito dano. De Vendor, de, de pra ser pra isso, dá bom, mano. Meu Deus, velho, que porra é essa que tá acontecendo, velho? Mano, eu tô tomando muito dano mágico, né, velho? Eu vou ter que fazer a MR, galera. Acho que eu na build. Mano, qual será que é o item que mais dá MR, hein, mano? Eu tô pensando em cipar, fazer placa, tá ligado? Ó, tem esse máscara que tá recomendando. dar 60, né? Esse aqui dá 60 também. Pô, tudo dá 60? É a semblante mesmo, velho? Semblante dá 40, mano. A semblante dá menos. Mas tem Yumi, então a semblante pode ser legal, hein, mano Oh, boa, boa, boa Vou fazer semblante, hein, galera Placa vai ser foda pra mim, mano Vai ser um item, um item muito brabo, velho. Só que ele é muito caro, né, mano A, a placa é um item muito caro, velho. Morri Não posso morrer aqui, vou ter que flashar Tá que pariu, velho. Olha o flash que eu dei, família Por favor, me cura, Yumi Por favor, mano, nunca te pedi nada Por favor, me cura, Yumi meu Deus, eu voltei na luta. Iuhu! Vamos, galera! Meu Deus! Ó o flashzinho pro Prime lá, galera. Já vem lançando a brabinha. Beleza. Beleza. Eu tô, tô, tô suave, eu tô tranquilo. Ó um barãozinho aqui, galera. Quem quiser ir. Acho que eu solo, velho. vou tentar solar, velho. Acho que eu vou tentar solar, galera. Eu vou tentar solar o bar enquanto meu time da GG. E aí, demora? Toma uma água hein, aqui, vambora, ó. Vamos ver. Os caras lá esse é seu um amigo. Na, ele me salvou, pô. O time fez corpo também. Todo mundo jogou bem. Ó, eu sou lava isso aqui, isso aqui ia demorar pra desgrama, hein, mano, ó. Ia demorar pra porra, mas eu sou lava, velho, ó. Smitezinho, pá, beleza. GG. Jogão, jogão, jogão, jogão, mano. Segunda do dia, segunda vitória. 100% de Amumô até o momento, hein.